observação aqui do tronco pela vista lateral no lado esquerdo a gente tem um tronco onde ele estaria ligeiramente flexionado né você aumenta a sua curvatura da cifose um pouco mais ah, André mas você não fala que tem que botar o peso à frente do corpo o centro de massa tem que ir à frente para a gente conseguir deslocar melhor é porém se a gente acaba processando fazendo exatamente o que esse garotão aqui do lado esquerdo está fazendo, acaba que o centro de massa, ele não é tão deslocado à frente, ok? O seu centro está aqui, e você acaba fazendo com que a sua coluna se desalinhe, ok? Aumentando uma sobrecarga no seu corpo, você tem uma, uma piora da absorção do impacto, beleza? Onde que, quando a gente mantém o corpo mais alinhado, ok, a gente tem um melhor aproveitamento dessa energia do chão, mantendo a sua curvatura normal das suas vértebras, tanto das toráxicas quanto das lombares, fazendo com que a absorção desse impacto seja favorecida. Favorecendo com que o seu corpo, ao invés de deformar, ele desloque e você consiga se deslocar para frente, mantendo, digamos, a saúde da sua coluna, que é tão importante, além de uma corrida mais eficiente, com um corpo bem estável, ok? Então, tente manter a posição neutra do seu corpo estável, mas lembre-se, o seu corpo ele tem que deslocar como um todo, de baixo para cima, como um todo, de baixo para cima, ok? e não simplesmente quebrado no meio e depois você desloca ele para frente.